Quase 700 municípios vão ser contemplados com novas emissoras comunitárias e outros 235 vão receber canais de rádio e de TVs educativas. Este foi o saldo do novo Plano Nacional de Outorgas, lançado nesta terça-feira no Ministério das Comunicações. Para o secretário de Comunicação Eletrônica, Emiliano José, essa iniciativa é importante para todos os setores da comunicação. Ao lançarmos estes dois planos, nós estamos fortalecendo o polo público e estatal e caminhando para garantir aquilo que eu chamo o direito à comunicação. O plano virá acompanhado de redução na burocracia. O número de documentos para conseguir uma outorga de rádio comunitária, por exemplo, cairá de 33 para apenas 7. E essa desburocratização deve acontecer em todo o processo. Porque nós vamos tratar da Câmara, Senado e vamos tratar também na Casa Civil e na Presidência da República. Ver o que realmente precisa da presidente assinar, o que não precisa, o que pode ser o ministro, o que quer que tenha uma complexidade maior, que tenha uma complexidade menor, para a gente realmente poder desburocratizar.